No Redifes desta semana, você acompanha as ações, pesquisa e extensão das universidades de todo o país. A gente vai conhecer o TISA, um projeto do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear da UFMG. E acompanhar as ações da Universidade Federal da Bahia, que levou para as praças da cidade uma amostra artística e educativa e projetos de pesquisa